Salve, salve, nação de brincantes! Eu vou neia aqui acolá no fundo do mar ou dentro de um aquário para brincar com vocês uma brincadeira chamada peixes nadadores. Para isso, nós vamos precisar de um TNT azul que represente o um aquário ou o um mar e peixinhos construídos feitos de EVA, porque é uma atividade que a gente também pode fazer no um meio aquático, dentro da água. A gente vai precisar colocar, decora eles, pintam os peixinhos, façam as escamas que vocês quiserem, olhinhos e tudo mais. E aí a gente vai ter que colocar, prender ele, prega um preguinho, fura, coloca uma, um fio de nylon ou uma, um fio de barbante... Porque, a, quando estiver quando o falecido falava luz, câmera, ação, os brincantes terão que pegar o barbante ou fio de nylon, que aqui eu tenho um fio de nylon, e vão ter que puxar, pescar o peixinho, como vocês estão vi, vendo aí no vídeo, até chegar do outro lado, até vocês conquistarem eles e levarem para a panela para comer. Essa é uma atividade espetacular para ser feita da educação infantil. Ao ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental 2, idosos, adultos, qualquer faixa etária. Crie em cima dessa atividade. Não precisa, de repente, ser um peixe. Vocês podem usar qualquer outro elemento desde que vocês estejam inseridos no objetivo da aula de vocês, tá bom? Vem comigo para mais uma próxima atividade. Até mais!